Para que o povo de Israel atravessasse a pé enxuto Glória a Deus Ele que tem para cada dia de vergonha que passarmos Ele tem dupla honra Exaltado seja o nome do Senhor Que você cria na honra que provém de Deus Porque a palavra diz que Ele estabelece reis, Mas Ele também os faz cair Às vezes o ser humano quando está Exercendo poder ou autoridade Sobre outras pessoas Ou, ou quando ocupa um lugar é, de, de muita importância na terra Um lugar de destaque Muitas vezes ele começa a achar que Como Herodes se achou, né, o próprio Deus Ele começa a se orgulhar e a deixar a soberba, o orgulho, tomar conta do seu coração Como aconteceu com Nabucodonosor Então, muitas vezes, estes que são exaltados, eles serão humilhados E aqueles que são humilhados, a palavra de Deus diz que serão exaltados pelo Senhor Muitas vezes, você que está participando nesta noite, você tem passado por humilhações por afrontas da parte do adversário E você Muitas vezes é, Se desanima e, e às vezes tem até desejo de parar De caminhar com o Senhor Mas Eu digo para você que continue Em nome de Jesus Porque o Senhor nosso Deus É aquele que nos exalta Mesmo que o ser humano queira nos humilhar mas o nosso Deus vai nos exaltar, em nome de Jesus. Ainda que o ser humano usado pelo adversário né? queira nos humilhar, queira nos deixar lá no chão, mas o Senhor vai lá e nos levanta. Porque todo poder pertence ao Senhor. Por isso a palavra diz lá em Isaías 61, Para cada dia de vergonha, o Senhor nos dará a dupla honra. Então, criando a dupla honra de Deus, que ele tem para a sua vida Se você tem sido humilhado Crê que o Senhor é aquele que vai te exaltar De repente o homem te humilhou Te pisou Te massacrou E achou que você ia continuar no chão Mas o nosso Deus É aquele que chega e nos levanta E nos coloca de pé Para a honra e glória Do seu nome Louvado seja O nome santo do Senhor Porque nenhum ser humano ou nenhum instrumento do adversário vai ter poder para é, pisar sobre os servos de Deus. Porque o Senhor é aquele que nos justifica, é aquele que nos dá vitória, é aquele que está sentado acima dos querubins e dos serafins. Ele está acima de potestade, de... de principados e de dominadores louvado seja o nome santo do Senhor, Deus tem dupla honra para a sua vida creia somente não importa o tempo que você está vivendo hoje, se você está passando pelo deserto da humilhação, pelo deserto da, da aflição o Senhor tem um novo tempo para a sua vida Ninguém fica para sempre no deserto O deserto foi feito para se passar por ele E não para permanecermos nele Não para morarmos nele para sempre Porque ninguém aguenta morar no deserto para sempre Então crê que o Senhor vai tirar você desse deserto Vai te livrar desse deserto E vai te colocar num lugar de honra Para honra e glória do seu santo nome louvado seja o nome santo do Senhor